Olá, eu sou Maria do blog LoveVo Maria e hoje tenho para vocês 10 disfarços de Halloween, por isso se vocês quiserem ver que disfarça é que eu criei para vocês com coisas que eu tenho em casa e que vocês de certeza que também têm, é só continuar a assistir e espero que gostem. Ok, vamos começar então pelo primeiro disfarce. A primeira coisa que eu me lembrei de fazer foi ladra. Porquê? Porque é muito, muito, muito simples. Vocês já precisam ter roupa preta, ou seja, botas pretas, leggings pretas, top preto. E eu vou fazer uma máscara com vocês, que é mesmo muito simples, já vos vou explicar. E para o saco, vocês podem ter um saco em casa e colocá-lo assim, desta forma, no ombro. Mas pronto, eu vou-vos ensinar agora como fazer a máscara. A primeira coisa que eu fiz foi encontrar um tecido preto. Eu estou a usar um tecido de feltro. Eu não sei se é filtro ou feltro ou filtro, eu digo sempre mal, por isso vamos, vamos avançar. E a segunda coisa que eu fiz foi criar um modelo num papel que eu tinha para aqui e a única coisa que eu fiz foi desenhar, recortar e assim já tenho um modelo bom para o meu tecido preto. E a seguir o que eu vou fazer é utilizar um giz para delinear... A o sítio onde eu tenho que cortar e era a única coisa assim clarinha que eu tinha, por isso o giz funciona perfeitamente, porque depois basta só passar a vossa mão por cima que o giz desaparece, por isso ótimo. E depois o que eu tive que fazer foi só recortar pela linha do giz tão simples quanto isso, eu dobrei para ser mais fácil para ficar simétrico, por isso vocês podem seguir o meu exemplo. E depois para conseguir colocar na minha cabeça a máscara, eu cortei de um tecido castanho que eu tenho e fiz umas tirinhas bastante pequeninas e depois o que eu fiz foi só criar as entradas, criar as bolinhas para entrar essa linha e fiz só dois nós para ficar preso e é tão simples quanto isso, faz de um lado, faz do outro e depois é só colocar uh, no nosso disfarce para ficarmos uma ladra a 100%. Por isso eu gostei muito do resultado, é muito bem simples como vocês estão a ver e de certeza vocês conseguem encontrar tudo isso em vossa casa. Ok, o segundo disfarce que eu tenho para vocês é bastante parecido, porque é tudo roupa preta, botas pretas, leggings pretas, top preto, ou seja, basicamente o do anterior, mas a única coisa que nós temos diferente é um casaco de cabelo. E porquê? Porque isto é um disfarce da gente secreta, por isso muito simples, tudo preto, perfeito. Como vocês estão a ver agora, eu cortei uns fones que já não funcionavam para parecer um gadget de agente secreta, <risos> não sei se percebe muito bem, e como estou com o meu relógio da Xiaomi, pronto, faz conta que é um gadget maravilhoso. Uh, mas pronto, é muito simples e acho que ficou bastante bem, pelo menos vocês gostaram imenso quando eu publiquei esta foto no Instagram, por isso fiquei muito contente, e o resultado foi este e eu também vou-vos mostrar as fotos que eu também publiquei no Instagram, por isso se quiserem podem ir lá também deixar o vosso comentário e dizer-me o que é que vocês acharam deste disfarce. Terceiro disfarce. O terceiro disfarce é para quem conhece ou já ouvi falar da série Emily in Paris, que é uma série nova da Netflix e o que eu fiz foi basicamente inspirar-me num outfit da Emily, vocês podem inspirar-se nos vários que aparecem na série, eu gostei bastante deste por isso decidi recriar, eu não tenho um blazer nem calções daqueles, por isso o que eu fiz foi encontrar esta camisa que eu tinha no meu quarto escondido e achei que ficaria bastante perfeito para imitar o outfit e fingir que eu estou com o outfit certo quando não estou mas pronto, é só uma boina, depois o blazer, os calções, uma clutch, estar o telemóvel e tirar fotos, acho que é necessário e é tão simples quanto isso. Quarto das disfarce Neste quarto disfarce eu decidi fazer a minha personagem de Animal Crossing. Para quem não conhece, é um jogo super fofinho da Nintendo Switch. Eu estou sempre a mudar de roupa, mas esta é a roupa inicial a que eu comecei a utilizar quando eu comecei a jogar este jogo. Se vocês jogarem Animal Crossing, inspirem-se no outfit que vocês costumam usar normalmente. E como acessórios eu estou a usar um regador, que eu estou sempre a regar as minhas plantinhas. E também um saco de bells, que é o dinheiro desse jogo. Por isso, eu vou vos ensinar como é que eu fiz esse saquinho de dinheiro agora agora. A primeira coisa que eu vou precisar é então de um tecido beige, uma fitinha vermelha e depois também tecido castanho para a estrela. Por isso a primeira coisa que eu fiz foi recortar um círculo e depois o que eu fiz foi pegar em papel e de certa forma embrulhar esse papel com tecido circular que eu acabei de cortar, uma coisa mesmo muito simples e depois é só atar com a fita vermelha. Para a minha estrelinha, o que eu fiz foi pegar num tecido castanho. Desenhei assim muito rapidamente com caneta como seria a minha estrela para depois recortar. E depois o que vocês podem fazer é só ou colar ou cozer, como eu fiz, e o vosso saquinho está pronto. O resultado do vosso disfarce vai depender muito da vossa personagem, do que é que vocês usam, que acessórios é que costumam usar mais, mas para quem joga este jogo e para quem adora este jogo como eu, acho que a ideia é super gira. Ok, quinta ideia, nesta quinta ideia eu decidi fazer uma bruxa moderna, ou seja, uma coisa bastante simples que é só um vestido preto, umas sandálias pretas, neste caso com um tacão que eu gosto muito e depois colares que evoquem esse mundo mágico, ou seja, pode ser o pentagrama, pode ser cristais, o que vocês acharem que faz sentido para a vossa bruxinha e como vocês estão a ver é um disfarce muito, muito simples mas acho que fica super giro e vocês não precisam de ter aquele chapéu de bruxa porque por acaso eu tinha mas decidi não utilizar porque queria fazer uma bruxa moderna, super gira super bonita, muito simples não é preciso mais nada. <risos> Ok, o nosso sexto disfarce é a noiva e como vocês devem estar a imaginar também é bastante simples, vocês só precisam de um vestido branco, de sapatos, brancos ou não, eu neste caso tinha sapatos nudo, por isso usei, e um ramo de flores, uma coisa muito simples, claro que como é Halloween vocês podem colocar isto um bocadinho mais sombrio e fazerem uma noiva zombie por exemplo, e para isso só precisam de colocar algumas feridas no vosso corpo, utilizarem uma maquilhagem um bocadinho mais assustadora, mas isto vai depender completamente de vocês, pode ser uma noiva normal, pode ser uma noiva zombie, o <risos> que vocês quiserem. Ok. A minha sétima ideia para vocês é a Boss Babe. Um blazer, umas calças, uns sapatos de salto alto, sempre ao forno, em reuniões, com a sua agenda na mão, a sua clutch ao lado. Super trabalhadora, mas super estilosa, achei que devia colocar aqui, porque eu sei que a maior parte das mulheres que conseguem seguem aqui o meu canal são assim, são empreendedoras, são incríveis, por isso achei que devia colocar aqui uma representação de mim e de vocês, por isso achei que fazia todo sentido. A oitava ideia que eu tenho para vocês é um capuchinho vermelho super super simples, eu não tenho uma capa vermelha por isso que eu decidi fazer foi utilizar um casaco com capuz vermelho <risos> e depois uni-lo na cintura, neste caso com um atacador <risos> de sapatilha. Só para dar aquela ideia de que é um vestido, mesmo não sendo, e sendo uma capa mesmo não sendo, por isso achei que ficou bastante giro e moderno. No cabestinho vermelho vocês têm que ter também uma cestinha, claro, e eu utilizei também uns sapatos vermelhos para condizer e umas calças pretas normais, mas acho que ficou bastante giro e gostei do imenso do resultado, porque é com coisas que certeza que vocês têm em casa, por isso achei que ficou perfeito. A nona ideia que eu tenho para vocês é detetive privada, e eu não sei se vocês eram como eu quando eram crianças, mas eu só brincava a ser detetive privada e agente secreta e acho que vocês já conseguiram perceber por este vídeo que eu adoro esse mundo por isso decidi criar uma versão Sherlock Holmes mulher, versão moderna também. Por acaso eu tinha um chapéu tipo Sherlock Holmes, mas vocês não precisam de todo, porque os acessórios dizem tudo, se vocês tiverem uma lupa, se vocês tiverem um livro, porque o Sherlock Holmes sabe de tudo, não preciso mais nada a sério. Estou tentada a dizer que este foi o meu outfit favorito, por isso depois digam-me se vocês concordam. E por último, a Vampira, e este é bastante simples, vocês só precisam de um vestido preto ou vermelho, uns sapatos pretos ou vermelhos, e depois vocês precisam de uma espécie de capa. Eu tinha este kimono assim levezinho, preto, com renda, e achei que fazia todo sentido. Para complementar e para as pessoas perceberem que eu sou vampira, e eu não tinha aqueles dentes de vampira, por isso o que vocês podem fazer é simplesmente colocar com batom o sangue falso a, a cair da vossa boca, como se vocês tivessem acabado de morder alguém. Por isso vocês não precisam de comprar coisas para passar uma ideia, vocês já sabem como eu funciono, não é preciso comprarmos coisas para termos fotos incríveis e ideias incríveis, por isso não se preocupem com isso. Se vocês gostaram destas imagens da Halloween que apareceram aqui neste vídeo, foram feitos por mim e eu partilhei todo esse processo no último vídeo que fiz para vocês. Por isso eu vou deixar o link na descrição porque vocês podem fazer downloads gratuitos desses stickers, se vocês gostarem. E também vou deixar no fim deste vídeo para vocês verem todo o processo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. digam me qual foi o vosso favorito. Eu ainda não sei bem qual foi o meu. Talvez o detetive Acho que ficou bastante giro. Não se esqueçam de subscrever e deixar like e comentar e fazer tudo porque ajuda imenso o canal a crescer. E vemos nos no próximo vídeo.